Olha uma tomada. Eu morri, ele Apenas informo, ó, oh, oh, que nem oh. tudo é o que parece. Ai, oh. ai, opa! Meu Deus, pega arma! A na minha mão, como se fosse aqueles filmes de, de, de, de... aqueles filmes. amor. Eu vou pular, eu vou pular. Eu vou pular! Não! Não! Não! Não! Atira no Romeu! Atira no Romeu! Atira no Romeu! A no Romeu. Atira! Meu Deus! Não, não, não, não. Eu sou... Vamos pra janela do suicídio? Gira, gira, gira, fora, gira, fora. gira, gira, gira, gira, Eu acho que é o Só saca! <risos> Meu Deus! Jones, Zeus. O que é isso? <risos> que... Que... que isso? Que morreu. Que... <risos> Quem morreu? O <risos> que, <risos> <aconteceu? risos> que aconteceu? O que aconteceu? Ai, não vai. O que aconteceu? Você tá vivo, Selvit? Que não sei. Ai, ah, eu tô a facada em mim! <risos> fui, eu que eu, fui eu que morri, sabe? Meu Deus! Ai! <risos> Matei! Sou bom! Eu nasci morto! Eu nasci morto? Eu, eu nasci morri. morto! <risos> Opa, sai pra lá! Calma, calma! Ah! Eu, tô, eu, sou, eu tô vendo um monte de pernas! Eu sou, eu sou da morte! <risos> Caraca! Pega! Ah! <risos> <risos> pera aí, peraí. aí, vamos conversar, vamos conversar, quem é que é você, quem é que é o meu? Sou eu <risos> De novo Ó, vou, vamos tomar um xícara de café, pega, ó, pega ali a latinha ali atrás, ó, ali atrás. pode ser ó não... Ó, pega, pega, pega, pega a xícara aí, vamos vamo, vamo sentar, vamos tomar Essa uma xícara não, não, por, fa por favor, sente-se sente -se aí no seu recinto, pega uma xícara, vamos conversar, bater um papo dá um brinde. Vou brindar. Um brinde. Vem cá, vem não tem cá. Como. Eita! Que que foi? Você, você sabe que você não tem, você não tem saída. Agora, agora, você realmente não tem mais, não tem mais esperança. Vem cá. Coloca essa mesa no chão. Vamos, vamos bater, vamos bater um troco aqui, ó. mata. Coloca... Não, vamos, vamos jogar o jogo de sorte. Então, vamos lá. Pera aí. Bota a mesa no chão a gente vai usar ela. Você, você não sabe colocar uma mesa, claramente. Pronto, essa é a mesa de gay? Coloca, <risos> se, se, se, equilibra, se equilibra aqui na mesa, vai. A mesa de gay? Se, se equilibra na mesa! Pronto, é. um pezinho só. Vamos lá, vamos lá, ó. Meu Deus do <risos> céu! O que tá acontecendo? Eu tô confuso. Exato. Achei, achei! Perfeito, vem cá! Ah não! Você não vai tentar fazer. É cê... agora! Eu queria jogar um jogo justo com você Queria postar uma corrida de bicicleta O que você que faz? Você tenta me trair Tô triste E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar ele aí embaixo Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Comenta o que você achar que seja legal de comentar E agradecimentos especiais ao Jovem Nerd por ter narrado o final Brincadeira não, é um vídeo do Jovem Nerd que eu vou deixar aí na descrição Obviamente, caso você não conheça ainda, o que eu acho meio impossível Porque é o Jovem Nerd, cara Então é isso aí, muito obrigado mesmo por assistir até aqui E... A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.